Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando aqui Leonardo Carvalho. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô respondendo lá aos, aos comentários lá no YouTube, né? E eu tô vendo que a, que a galera tá com muita dificuldade de entender o que é um infoproduto, assim. Aí quando a pessoa entende, ela tem uma desconfiança, tá? Então, sim, só pra trazer um pouquinho de luz é o seguinte. É, isso é muito novo, é, isso é uma coisa disruptiva. Só que depois que você descobre né, o que, que é, passa a ser óbvio, Tá? Eu fiz até uma comparação, um comentário ali, que é o seguinte, assim, é o Galileu Galilei, quando ele falou que a Terra é redonda, pegaram ele, tacaram tá na fogueira, pô, não quero saber, tá errado. Tá? É, eu sei que é difícil para, de repente, pessoas que foram a vida inteira doutrinadas, a é, para a escola, estuda, faz a faculdade, quando tiver seus 20 anos, vai para o mercado de trabalho, aí está desempregado, e as pessoas acham isso normal, né, para ganhar um salário, muitas vezes, a grande maioria de vezes aqui no Brasil, ruim. Existem outras opções de negócios, é online, tá? Negócio na internet. Ah, é golpe? Não, não é golpe, não é pirâmide, não é esquema, não é, não é balela, não é nada. É só o seguinte, é uma forma diferente de você fazer negócio, ganhar dinheiro, trabalhar, entendeu? Ganhar dinheiro não é errado, tá, gente? Você trabalha para ganhar seu salário, seu salário é dinheiro. Então, assim, qualquer tipo de trabalho ético, honesto, que você faça, é trabalho, entendeu? E todo trabalho, assim, é, é digno. O que é o produto? O tá? infoproduto é um produto que vende informação e é entregue através da internet. Tá? Ele pode ser um arquivo PDF, um texto, um documento, pode ser um vídeo, vídeo aula ele pode ser é, uma planilha de Excel, por exemplo, que alguém teve a manhã de fazer, você não sabe, ele sabe, ele vende para você. Tá? Pode ser um e-book, você compra da Amazon é, e-books, você compra submarino da Americanas é, e-books e não é errado no esquema, não é, não é sobrenatural. Tá? É uma coisa normal, só que ao invés de você pegar imprimir, botar no correio receber, você na verdade você recebe por e-mail tá, esse curso por exemplo do o Net Milionário, do Rui dele, do Pedro, dessa galera verdade, meninada de, de 20 e poucos anos aí que estão arrebentando, cara tá? que tem que bater palma, tá, não é pra desconfiar para bater palma pra essa galera eles estão fazendo é, é, algo que é novo, né? não tão novo assim para você, novo provavelmente mas eles estão fazendo bem feito, e assim por que, que eles estão ganhando um milhão? Por quê? É, na internet tudo é escalável, como assim escalável? Tá, quando você tem um comércio, eu já tive comércio 10 anos, então cara, estou falando com propriedade Você paga o aluguel, paga funcionário, paga conta de luxo, paga vitrine, paga roupa, paga estoque, paga tudo tá, Eu trabalhava com modo infantil é, Você paga ali e você tá... É, o, teu, o teu volume de negócio, as suas vendas, vai ser proporcional à quantidade de pessoas que passam naquela esquina Na, na loja, no shopping, em qualquer lugar se você tiver uma, numa, uma rua de centro muito movimentada, mais gente, mais venda, aluguel mais caro. Na internet não. Na internet você bota um produto, é como se você fazer uma comparação, como se você botasse uma lojinha no terceiro, quarto, quinto andar de um prédio num lugar pouco movimentado. E é isso que acontece. A pessoa bota lá no apartamento de casa residencial, monta uma loja virtual e vende. Isso é uma forma de vender. Aqui no curso... Eles ensinam como vender na internet, tá? Então eles dão várias opções de negócio. Ah, mas qual é o negócio? Teve um rapaz aí que ele falou que trabalhava com salgado, coxinha, refrigerante, doce, e não estava não conseguindo entender. Cara, ele pega um doce, compra por 5 reais e vende por 10, tá? Vou dar um exemplo aqui. É, na internet é a mesma coisa. Você cria um produto, você bota um preço e você vende. Tem pessoas que ajudam a vender e essas pessoas ganham uma comissão. Ah, mas é errado isso é sacanagem. Não, tem representante comercial. Tá? eu trabalhei com comércio anos, vi um representante comercial na minha loja, me vendia um produto e ganhava porcentagem dele. Quando você vende um infoproduto, você também ganha uma porcentagem. Mas isso é só uma opção, tá? Você ser um afiliado, tá? Você pode ser afiliado da Amazon, pode ser da, da americana, de várias plataformas. Aqui eles falam, a própria é, Monetize é uma plataforma, porque quando você comprar esse curso, esse curso está hospedado no Monetize, é um modelo de negócio novo. Só que você não entende porque você está acostumado a pagar aluguel, você está acostumado a pagar funcionário, direito de trabalhista, que porra, é uma delícia você pagar direito de trabalhista, imposto, aquela coisa toda. Só que assim, aqui você não precisa, você trabalha, você vai gerir seu próprio negócio em frente ao computador conectado à internet. Só que ao invés de você atingir apenas uma esquina na sua cidade, você pode atingir todo o Brasil. Então, quando você fala de uma esquina, o tá? um faturamento de uma loja de uma esquina, o um faturamento de uma loja Brasil, você consegue entender a escalabilidade, porque o um menino desse ele conseguiu fazer, em menos de um mês, é, um milhão. Na verdade, ele fez mais de dois milhões e pouco, ele mostra aqui, o tempo foi passando, ele continuou vendendo. E, na verdade, o que ele mostra aqui que é impressionante é que, quando ele abriu a venda do produto dele, ele vendeu, acho que foi 400 mil em menos de 10 minutos. Ah, mas eu não consigo entender. Então tenta, tenta entender, tá? tenta aprender que o mundo mudou. Quando tinha o teatro e criaram a televisão, as pessoas não entenderam. Ah, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vai acabar o teatro? Não, não vai acabar. Tem teatro, tem televisão, tem cinema, tem várias, tem várias formas. Ah, vai acabar o comércio? Não, não vai acabar o comércio. Mas vai ter o comércio, o comércio online, vai ter loja virtual, vai ter é, é, dropshipping, que são coisas que eles explicam aqui. Ah, mas que curso é esse? É porque assim, você pode ter uma loja virtual, como eu já tive na época da minha loja, e eu não vou usar a estratégia certa, e a loja está lá cheia de produto e ninguém encontrar a minha loja. Por quê? Porque eu não usava as estratégias certas. O que esses meninos estão fazendo é, é ajudando tá, a você criar um negócio, mas você também ter uma estratégia de venda, entendeu? Porque eles têm uma... Pô, é fantástico o que eles fazem aqui. Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eles estão ensinando a vender o um negócio deles, é pirâmide... Não, cara, assim, você está ensinando a vender um modelo de negócio. O modelo de negócio deles, que é top 1 lá da, da, da plataforma, é um modelo de negócio. Por que, que ele vai ensinar um outro modelo? Ah, eu, trabalho, eu tive sucesso vendendo, é, como vender na internet, vou ensinar você a como fazer brigadeiro, vender brigadeiro na internet. Cara, não, eles ensinam o modelo dele. Se você só tem olhos de enxergar que, que isso aí só pode vender o produto dele, cara, você está, na verdade, você está você pegando nem meio cento do que os caras estão ensinando aqui. Por isso que eu falei ali, você tem que ter a profundidade, os olhos de ver o que os caras estão ensinando. Eles ensinam estratégia, tá? Se você está tá, tá, tá pegado só aonde ele aponta o dedo e achando que é para vender o produto dele, cara, vocês uhum. estão totalmente enganados. É falta de, de visão. Lamento dizer, mas você é, um, você é limitado. Tá? Então, assim, abre o olhar, você vai ter de mental, você vai ter a parte persuasiva, você vai ter copy você vai ter a parte orgânica que é Instagram e tem parte que eu nem cheguei, não terminei o curso que eu tô respondendo a galera. Aí eu vou falar, ah, o cara tá respondendo porque o cara tá ganhando dinheiro. Não, cara, eu tô respondendo porque eu quero ajudar. Não, cara, eu tô respondendo porque eu quero ajudar. Por quê? Porque eu fiquei alguns meses sem vender, fazendo curso. Se quiser, eu vou até deixar os cursos que eu fiz aqui, porque o pessoal fala que esse curso é muito barato, não é bom. Eu vou falar pra você que esse curso é barato, ele é muito bom. E eu, se fosse você, aproveitar Aqui, pela estratégia deles aí, daqui a pouco eles vão aumentar. Tá? Acelera isso aí, porque assim. É... Existe um gatilho, na verdade, que é o gatilho de assim, quando o produto é caro, você acha que ele é bom. E tem muito, muito produto que eu comprei já, é infoproduto, foi produto, que era caro, achava que era muito bom, e não entregava tudo aquilo. Até eu aprendi, mas poderia ser mais. Esse curso ele entrega muito por pouco. Ah, mas eu quero um curso caro. Cara, vou deixar aqui embaixo o link de um curso que eu fiz, que é um curso excelente, só que é um curso mais lento e mais amplo. Vale a pena, vale muito a pena. Eu, cara, eu indico de olho fechado, e acho que se você fizer, você também vai ter sucesso. Ah, mas você vai ter sucesso no primeiro curso? Não sei, vai depender de você, da tua vontade, da tua capacidade, do teu empenho, da tua fome de, de querer vencer, entendeu? Tem gente que, cara, eu, eu falo o seguinte, é, eu sou afiliado, eu trabalho com produtor também, já tive loja virtual, tenho interesse hoje em dia de com outras áreas, que eu quero expandir também, tem outras coisas que eu estou de olho também, que eu estudo. Eu já tive loja, produto, é, produto digital que eu vendi, a pessoa comprou a pessoa nem baixou o produto. A pessoa nem baixa o produto, ela compra e nem usa. Ela acha que passando cartão, ela vai... É que nem Matrix, né? Ela vai instalar nela o conhecimento. Não, cara, o conhecimento tem que ser é, aprendido, estudado, depurado, aplicado, entendeu? É só isso. Então, o que, que eu te indico para vocês? Cara, não se paralisa pelo medo, pelo... Ah, eu não sei, boi na a fogueira. Não! O que, é que você vai fazer? Você vai pegar... é, é estudo deixa até o link aqui na, na Wikipedia, Tá? Às vezes eu deixo aqui para poder a galera entender, e assim, não sou eu que estou falando, é o Wikipedia. Se a Wikipedia, está errado, meu amigo. tá aqui, ó. Infoproduto é um produto não tangível, informação digital que pode ser vendida disponibilizada gratuitamente, na forma de arquivo para download, tá? gratuitamente, ou você pode vender também, né? conhecimento é vendido. tá? Se não fosse isso, não tinha advogado, não tinha consultor, não tinha, sei lá, professor, não tinha nada. Tá bom? O conhecimento é gratuito, então todo mundo trabalha de graça hoje em dia. Tá então, assim, são e-books, apostilas, cursos, videoaulas, eh, screencasts, aplicativos, kits, planilhas. que eh, assim, A proposta é resolver o problema de quem os adquire. A proposta é resolver o problema de quem adquire. Se você está procurando uma forma de ganhar dinheiro, provavelmente você quer ganhar mais dinheiro. Mas para ganhar mais dinheiro, você tem que pagar um preço. Ou seja, primeiro, você tem que fazer investimento. Segundo, você tem que fazer investimento de tempo também, na sua de dinheiro. Tem que estudar e, cara, botar a cara e aplicar, entendeu? Ah, mas é garantia que eu vou ter sucesso? Meu irmão, quando vocês se num concurso, tem garantia que vai passar? Entendeu? As pessoas, elas querem muita garantia, assim, é muito medo, muita desconfiança. Tá aqui o curso, tá bom? Gente, são vários módulos. Nesse primeiro módulo só aqui, ó, é módulo base, é, que é com o Pedro, Pedro Cardoso. O cara fazia medicina, o cara largou medicina no etapa período para trabalhar com o negócio digital e o cara bombou. Pô, um moleque inteligente, tá bom. Mas assim... Esse aqui, por exemplo, vendia dia é cachorro-quente, então não é porque o cara faz fazer medicina, tá? É um moleque que ele teve atitude. O que está acontecendo no mundo hoje em dia? As pessoas, elas querem tudo na mão, tá? Elas querem tudo, assim, só apertando o um botãozinho. Ah, eu quero, porra, eu só vou comprar o curso se eu tiver garantido resultado. Meu irmão, mentalidade é desse tamanho, de escassez, entendeu? Você não se acha capaz, assim, a pessoa que tenta já sabe que não vai conseguir. tu não tem que tentar, tu tem que entrar para conseguir, entendeu? Então, assim, o que que eu indico? Cara, faz esse curso... Ah, mas só esse curso eu vou vender? Não sei, depende de você. Vou precisar de outros cursos? Pode ser que sim. Eu fiz, eu acho que uns seis cursos mais ou menos, entre outros estudos, tá? É para começar a ter o volume de venda que eu tenho hoje. Ah, mas você vende o quê? Cara, quer ver? Deixa eu pegar aqui. É... Eu fiquei alguns meses no início sem vender, só me preparando, só estudando. Hoje em dia, o pessoal fala assim, ah, você está ganhando dinheiro vendendo o próprio curso de Milionário. Eu estou tá vendo também. Mas, assim, a comissão dele é bem baixinha. Na verdade, eu estou fazendo isso mais para ajudar mesmo. Olha isso aqui. Vê se consegue ver aqui, ó. Teve uma comissão hoje. Vê se consegue. Eu não sei se está focando. 313. Tá? É, não sei se vai dar para ver. Tomara que dê. Tá? Deixa eu mostrar outra coisa aqui. Só pra, por que, que a gente mostra? Porque é vaidoso? Não. A gente mostra porque quer provar que as pessoas são desconfiadas. Ó, só hoje, aqui nessa plataforma... 900, vê se consegue ver aqui, ó. eu não consigo ver porque a câmera não faz foco, mas só aqui tem 958 e uns quebrados, tá total mês, 7.500 e não, errei, total mês, 4.925, tá? até o período, nesse mesmo período, dia 23, mês passado, tinha 3.000 e pouco, ah, mas isso que você faz é legal? Não, eu sou, eu trabalho como representante comercial de infoprodutos, tá? Então, quando a gente vende, a gente ganha uma comissão. É, só que como o produto que entrega é, pela internet, você não tem custo de logística, correio, você não tem funcionário, você não tem a produção, né? Por exemplo, você vai entregar um, um tênis, você tem que produzir o tênis, tá? Você tem que importar o tênis. Então, assim, o infoproduto é informação. Depois que está pronta ela, tipo um, um curso com vídeo-aulas, Vender para uma pessoa, ou vender para um milhão de pessoas, dá na mesma. Você só vai fazer a entrega via, via, via e-mail, via forma digital, tá? Então, por isso que, assim, as condições são boas. E por isso que é o mercado promissor. Que se você assim, acha um herói, porque você pega ônibus todo dia, pega engarrafamento, está todo o teu chefe, irmão, tu não é um herói, tu é um cara que não tenta tudo de mudar. Se você já sabe que existe está aprendendo agora, é, e tem a oportunidade de mudar uma realidade que você não gosta, se você gosta, parabéns, valeu, irmão, é isso aí. Eu, por exemplo, eu trabalhei com comércio durante 10 anos. Cara, chegou, no início era tudo maravilhoso tal. Com essa questão de agravamento, de, de crise, competição com a internet e tudo mais, com lojas virtuais que estão separando o mercado, né? É só você se perguntar, assim, você hoje que não vai comprar uma geladeira, uma televisão, você vai comprar um tênis, você vai comprar um livro, você vai comprar qualquer coisa, tá? Pô, tu compra onde? Tu compra pela internet. Então, por que, que você acha que as lojas continuam a ter o mesmo volume, as pessoas perderam o medo de comprar pela internet, antigamente tinha um medo, absurdo. Então, assim, você tem a opção de comprar com cartão de crédito, você pode comprar com boleto, não tem risco nenhum, boleto bancário, só demora mais, tá? Demora mais dois dias aí. Inclusive, se você for comprar o curso, cara, o pessoal, assim, você passa o cartão, o router, o Pedro, cara, ninguém tem acesso, eu, ninguém tem acesso a, a teus dados, é na plataforma criptografada, a plataforma autoriza e libera automático. Então, quando a galera fala aí, não recebi o curso, cara, tu preencheu meio errado, aí você tá com um problema que é na caixa de spam, alguma coisa, porque a plataforma não erra, é, é um robô, entendeu? Ela recebe um comando, pagamento ok, liberar, acabou, entendeu? Então, assim, você que fica falando aí, que, ah, não recebi, já achando que é golpe, cara, é, se você não recebeu, provavelmente tá na tua caixa de spam. Já aconteceu de, assim, de ter pessoa que comprou comigo, né, num link, que a pessoa chegou lá xingando um monte, caraca, isso aí não funciona, isso é golpe, né? Aí eu falei, cara, deixa já olhou no teu e-mail. Aí o cara, não, mas não chega pelo correio. O cara estava esperando duas semanas para receber o um negócio, que estava em, em segundos na caixa postal do e-mail dele. só que o cara não teve a paixão de olhar, entendeu? E caiu na caixa spam, sei lá por quê, E o cara não olhou, não teve curiosidade, não se informou, entendeu? Ah, mas o produto devia informar. Está informado, é produto você vai receber na sua caixa postal. Tá, se você for olhar a página aí, está tudo escrito, entendeu? Caixa postal não é, é caixa de e-mail. Tá? Então, gente, é, molecada ensina muito. Deixa eu tentar mostrar aqui, porque o curso é longo pra caramba. É, e tem muito conteúdo. Tem aula de uma hora e dez, uma hora e vinte. Que o cara abre o, o Face dele, que é uma coisa que ninguém faz. O, o Facebook Ads, né, que é propaganda. E ele mostra as estratégias, os valores, o que, que ele faz, entendeu? Enquanto tem gente que aprende e aplica, que nem eu estou fazendo, tem a galera que fala que, ah, isso é pirâmide. Cara, beleza, fica nesse pensamento aí que tu vai, porra, vai ficar... É, parado no mundo que está andando para frente, ou seja, quem está parado hoje, o mundo está engolindo. Por isso que, assim, você vê aí, ó, no mundo de hoje, por exemplo, chegou o Uber. O cara que está no ponto de táxi lá, claro, o cara está com muito menos clientes. Mas o cara é teimoso. Não, isso aqui funcionou por 40 anos. Se eu sou taxista há 40 anos, tá bom, mas o mundo mudou. Não adianta você querer fazer as mesmas coisas que funcionaram há tempos, tempos atrás. É, isso é uma coisa muito comum, cara, até com o pessoal de... de... Essa geração aí de entre 20 e 40 anos que os pais são concursados, para eles funcionou, porque na época era o um modelo que funcionava. O pai fala, não, filho, vai fazer isso aí, porque isso é que funciona, mas o concurso. O cara gasta quatro anos na faculdade, né? o nego reclama em um curso de 49, mas o nego paga, sei lá, mil quinhentos, dois mil, dez mil na faculdade, foi medicina, dez mil. Todo mês o cara paga, quando o cara se forma depois de quatro anos investindo, gastando tempo, gastando transporte, alimentação, o cara, pô, está desatualizado no mercado, muitas vezes, né? um cara que trabalha com, por exemplo, com arquitetura, engenharia, cara, o cara entra na faculdade, é, quando ele sai já tem um software diferente, tá? Aí o cara se formou, tem um diploma, tem um canudo, mas o cara não consegue emprego, tá bom? Não tô dizendo que estudar ruim, pelo contrário, gente, pelo contrário, eu sou formado, me, form me formei na PRJ, tá? Fiz desenho industrial. Só que, eu acho o seguinte, é, o mercado mudou, então se você não mudar, tu vai ficar preparado para o mercado que acabou, você vai gastar 4 anos da sua vida, ficar desempregado mais de 2 anos, estando para concurso. Ou seja, aquele canudo que, que antes dava um bom orgulho não serve para mais nada, gente. Tá? Então, assim, tem faculdades que servem, é lógico. Valorizo sim o estudo. Medicina, por exemplo, o cara não, tem, não consegue ser médico dentista se não se formar. Tem que se estudar sim. Mas, o cara que se forma médico, ele faz investimento. Vamos fazer uma faculdade particular aí: 10 mil vezes 12 mil. Vamos fazer aqui: 10 mil reais. Tá? Vezes 12 meses, 120 mil. Vezes são quatro, cinco, são cinco anos na medicina. Não, medicina é mais, melhor. Vou botar cinco anos só para não ficar em mimimi. 600 mil reais. Aí quando o cara sai, o primeiro salário dele é o que? Fala aí, não vou nem falar para não falar que cara faz as contas. Até o cara recuperar o investimento demora muito, entendeu? Quando o cara começa a trabalhar no mercado digital, tu vê um que, porra, pegou, aplicou os conhecimentos e, e teve. Todo mundo vai ter sucesso? Não, acho que não. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para passar o que o moleque passou. Entendeu? Nem todo mundo está preparado para estudar e aplicar. A galera é preguiçosa, cara. Nego, assim, é, você me desculpa. Eu fui carteira assinada durante anos. Mas é muito confortável você não ter responsabilidade nenhuma. Você chegar, abrir a tua gavetinha, lá sentar, trabalhar voltar. Ah, mas eu me desgastei, peguei ônibus. Ah, eu estava um trânsito horrível. É, eu gastei duas horas para ir, duas horas para voltar. Meu irmão, lamento, mas assim... É, cada um tem a vida que merece, entendeu? Eu já tive isso, larguei e comércio. Por 10 anos, cara, trabalhei com comércio, ganhei dinheiro, mas chegou uma hora que para de funcionar. O que, é que eu fiz? Fiquei lá sofrendo? que Tem uma galera aqui no, no grupo de, de lojista aqui que, que participa, os caras sofrendo. Ah, tá horrível a quarentena. Cara, enquanto a galera lojista está sofrendo, porque não tem cliente, não tem shopping aberto, porra, a molecada aqui de 20 e poucos anos que, que nunca teve um emprego, porque não conseguiu, os caras estão estudando em casa, estão brincando, meu irmão. Estão brincando. Tem moleque de 13 anos aí fazendo Porra. Aí o nego fala, isso é, isso é típico, isso é comum? Não. Mas o moleque de 13 anos teve uma atitude que o outro tá aí, porra, só zoando que não teve, entendeu? Soltando pipa, sei lá, fazendo o quê. A quarentena teve aí três meses e meio. Teve gente que caiu de cabeça e já está ganhando dinheiro. E teve gente que está reclamando há três meses, quatro meses. Ah, mas esse vídeo aqui tá um vídeo muito ruim, você só está reclamando. Não, eu tô tentando falar o seguinte. Eu não vou ficar gastando mais tempo respondendo a galera ali. Se eu fosse você eu comprava esse curso por 49 porque o curso preço original dele é 497, tá? A galera já falou que a estratégia deles daqui a pouco eles vão aumentar e quando aumentar aí tu vai dar valor, tipo, puta, agora eu não tem mais aquele valor, vai ficar pedindo para baixar preço. Cara, o preço tá ali é para quem aproveitar. A intenção deles só pelo valor do curso, pelo valor que se paga de comissão, é pelo valor de investimento em Google, em Facebook Ads. Cara, a comissão deles é muito pequena. O produtor tá ganhando pouco, então é natural que depois que tem um bastante gente já é, bastante representantes é, trabalhando, eles vão sair e aumentar o preço para tá tudo certo, entendeu? Ah, é isso que eles vão fazer? Você sabe? Não, não sei. Não tô plantando boato. só tô dizendo que assim, é, pela estratégia que eu estou estudando, dando curso, tá, pode ser que aconteça isso. Então assim, garante logo o teu, deixa de ser bobo. Então assim, se você gostou desse vídeo, entendeu um pouquinho mais o que que é Exerce tua gratidão aí, porque, cara, meu vídeo estava com 5 mil views e acho que tava com 100 likes, cara. Quantas pessoas já não consumiram conteúdo, já aprenderam alguma coisa, já respondi, estou gastando meu tempo ali. E o cara não tem nem a paixão de, porra, gratidão de apertar um like. Aperta um like lá, cara. Se não gostou, aperta um dislike, tá? Mas assim, pelo menos toma de tudo. O que foi isso? Venda? Um boleto. Não foi, não foi cartão, foi boleto. Pelo barulho foi boleto. Tá? Deixa eu só mostrar aqui também, ó. Já que ele tocou... É normal isso? Não, cara, tá, tá rolando um momento bom, entendeu? Tô fazendo alguma vendinhas do curso? Sim, ok, tô fazendo sim. Mas é errado isso? Ah, eu não vou aprender porque tu tá ganhando dinheiro? Tá bom, meu irmão. Então tu não compra Coca-Cola lá na padaria porque o padeiro tá ganhando, o dono da padaria ganha dinheiro, entendeu? Não vai pra faculdade porque o dono da faculdade tá ganhando dinheiro. Não anda de transporte público porque o cara tá cobrando passagem, entendeu? Sabe o que tu faz? Fica sentado parado esperando a Bolsa Família, entendeu? E isso aqui, quem tá pagando é todo mundo que paga imposto, cara. Tudo na vida tem um preço, tá? Seja o preço de dinheiro, seja o preço de vida, tá? Tempo não é dinheiro, tempo é vida, né? As duas, a tuas uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar do trabalho não deveria ser motivo de orgulho para bater no peito. Ah, eu me esforço, não deveria ser motivo para você falar: Caraca, me rebelei, não quero mais isso. Quero mudar essa parada agora. Como é que eu mudo? Há 10 anos atrás não tinha como mudar porque não tinha internet. Hoje em dia tem internet, aí você é na ainda. Tá? Só que você está tá esperando todo mundo entrar para todo mundo provar para você que funciona. E quando você entrar, o, a, a, é, quem chega primeiro beber a água limpa, né, já vai estar tá tudo ali. ó Você vai pegar assim, essa molecada não vai mais daqui a 10 anos, sei lá, 5 anos, conseguir fazer um volume desse de, de valor, porque vai ter muita gente fazendo. Se você é um cara que espera o negócio dar certo para poder ir atrás, cara, saiba que você não vai pegar essa onda, que é uma onda boa. Deixa eu só aproveitar e mostrar outra plataforma, porque existem outras plataformas, tá? Então, ó, isso aqui, só pra você ver, ó, é dinâmico, nem é imagem, não, ó. deixa eu mudar aqui pra galera do mimimi. 30 dias, telefone tá zoado assim porque cai no chão. <risos> eu adoro todo. Ó, tá vendo aqui, ó, deixa eu ver se você consegue ver aqui, ó. É dinâmico, ó. O valor, deixa eu pegar um dia alto aqui, ó. Aqui o meu celular tá meio zoado já. Ó, por aqui, ó. Teve um dia de venda que fez 366, Tá? Quanto é que eu fiz hoje? Eu acho que foi cento e pouco. Deixa eu botar aqui ó, hoje, ó, já é 23. Ó, já é 23, eu fiz 128. Tá dando para ver aí? Então pega aí, soma aí, ó, 128. 128, Mais eu nem lembro quanto é que tava. 958 lá da outra? 1086, em casa, com a minha família, no meu computador, com a internet. Isso trabalhando é, como afiliado, como produtor, tá? Tá? Pra ficar bem claro isso aqui, assim, eu misturo os dois. Mas tem gente que trabalha com dropshipping, com comércio eletrônico, que faz muito. Tem loja que não parou nesse, nessa quarentena aí, porque tá só fazendo o envio. Sabe por que eu comecei a trabalhar com isso? Lembrei agora, vou ficar mais um minuto aqui. Sabe por que eu comecei a trabalhar com isso? Eu trabalhava no shopping, onde as vendas estavam fracas, tá? E, cara, enquanto estava fraco pra mim, tinha um cara que bombava de vender, entendeu? E ao invés de sentir raiva dele, ficar puto com ele, eu falei assim, cara, deixa eu ver o que, é que esse cara tá fazendo. Quando eu comecei a estudar o mercado... Eu entendi porque que a minha loja estava, apesar de eu fazer de tudo, a minha loja assim, não tinha os clientes necessários para poder manter o negócio, e o cara tinha nem que vende de outro bairro para poder receber, entendeu? Porque o cara tinha não sei quantos mil seguidores lá no, no Face, sei lá, acho que era, não sei, era Face, Instagram e tudo mais, o cara trabalhava a parte virtual. Ao invés de eu ficar puto com ele, sentir inveja, falar mal, fala que era golpe e tudo mais, eu falei, cara, porra, eu quero, eu quero isso que o cara está fazendo. Então, assim, eu entendi que para mim era muito mais interessante eu investi no negócio digital, tá? do que eu ficar tentando insistir no negócio que não era legal. aí que que eu fiz? É, uma loja eu fechei, outra loja eu passei, vendi e eu vim pro mercado digital, entendeu? ah, mas porra você já primeiro mês vendeu? não, demorei uns seis meses para vender, na verdade foi mais, eu demorei acho que oito meses para vender, entendeu? e ah, mas então o curso não funcionou? não, cara, é porque é muita informação, você tem que fazer muita coisa, entendeu? E hoje eu me considero um pouco mais preparado, mas ainda tem muito para aprender. Ah, mas então vou fazer esse curso e não vou vender? Depende, tem gente que vende. Tá? Depende, sim você tem um Instagram já com formato, você tem um grupo legal, você, você é um cara, entendeu? Ou você vai partir totalmente do zero, entendeu? Tem gente que já tem, assim, tem gente que já tem canal, tem gente que já tem um Instagram, por bombado. Tem gente que, que, porra, tem uma lista de clientes boa, entendeu? Tem gente que já tem um produto com margem boa. O teu sucesso depende da tua realidade hoje, ou a realidade que você quer construir. Pô, beleza, demorou oito meses para vender. Não foi oito meses, na verdade, assim, em seis meses eu fiz uma primeira venda, aí depois ficou um pingadinho ali, com oito meses eu comecei a vender com consistência. Tá, o que é isso? Você pode fazer uma venda, mas se você não sabe como fez, não adianta nada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui embaixo o link dos cursos que eu fiz, que pode te ajudar a isso, tá? Se você tá reclamando aí que o curso de R$49,00 é... É barato demais? Tem um curso que eu paguei 497, cara, que é um curso bom, completo, longo, tá? Pra quem quer uma amplitude maior. Aqui é focado na parte de venda, assim, específica, rápida lançamento e, e ads, mas tem tudo também, tá? Pessoal que não gosta de investir em, em Facebook Ads, estão de bobeira, tá, gente? Porque, de repente, tu vai acelerar aí o teu processo. Eu hoje vendo no orgânico, 70% do meu hoje é no orgânico e 30% é no Facebook Ads, tá? Eu trabalhei com o Google Ads também. Dependendo da estratégia, eu uso o Facebook Ads. Vai depender da estratégia, a gente. Tem que, você tem que ter a visão de tudo para poder usar a estratégia certa na hora certa, entendeu? É quem não tem tipo de garfo para comer comida diferente? É a mesma coisa. Você vai ter peixe, é um garfo, carne, é outro garfo, né? para cortar é faca e para sopa é colher. É mais ou menos isso. tá? Então, assim, eu acho que vale a pena você investir em conhecimento é o conhecimento que vai te libertar. Ah, mas eu trabalho com coxinha, trabalho com refrigerante, trabalho com doce, será que eu sou capaz? Cara, quem tem que falar não sou eu. O curso é o mesmo, eu sempre falo isso, a variável não é o curso, a variável é a pessoa. Tem pessoas que com o mesmo curso, em uma semana vende, tem pessoas que demoram... Eu demorei seis a oito meses, né? porque eu falo seis, primeira venda, e oito meses com consistência, e tem gente que não vende, por quê? Porque não leva a sério. Tá estudando aí escuta o barulho internacional vai escutar tá. aí troca informação de qualidade que pode te levar para outro lugar para um lixo né um lixo que tu consome que faz você ter medo faz você achar que tu é um desonesto um lixo que faz achar que tá na esquina tem um bandido entendeu o mundo cara ele tá em progresso tá e a gente faz parte desse progresso a evolução ela pode ser moral ou intelectual se tu tá parado só fazendo tarefa Cara, tu não está aproveitando a oportunidade que Deus te deu. É, pensa assim, eu sempre falo isso, assim, não quero falar de religião. Cara, são de Deus, Você acredita ou ok, não acredita, meu irmão, dá um lá que sai. Questão é o seguinte, é, você é um funcionário, você trabalha para Deus, tá? Deus quer que você seja uma peça útil no mundo para o mundo evoluir. Se tu está só porra se distraindo com, com diversões do mundo, tá? Se você está só automático, não se questionando, faz todo dia a mesma coisa, chega em casa não sabe nem qual caminho veio. Irmão, para, dar uma pensada. Se você não entendeu o que é essa quarentena, tá? O mundo não tá, né? A bruxa tá solta. Deus é tão é, poderoso e, e perfeito que ele tá fazendo, é, fez todo mundo parece questionar, entendeu? Deu tempo para as pessoas falarem, cara, o que eu estou fazendo está certo. E se você por acaso é, deu uma merda, você perdeu o emprego, você teu negócio quebrou, cara, isso na verdade é cara como uma bênção, porque Deus está te dando oportunidade de você se questionar e mudar, entendeu? Só isso, cara, não vou me estender isso não, senão a gente já entra. Primeira coisa, meu irmão, mentalidade. Tem que ter a mentalidade é, preparada para você entender que, assim, que é, tudo que a gente apresenta, você não tem perda, você ou ganha ou você aprende, tá? Então, por isso que quase todo curso de é, digital aí começa com mentalidade, para justamente você conseguir é, alinhar a mentalidade e quebrar a tua resistência, ser humano resistente, tá bom? Cara, já tá longo para caramba esse curso, <risos> já tá longo para caramba essa aula, o meu canal deve ter 60 e poucos vídeos aí, dá uma olhada nos vídeos, tá? Não tô querendo vender, obviamente vai ter um link ou outro de indicação que eu posso ganhar uma comissão, ok, meu trabalho é esse também, um dos trabalhos, não tem nada de errado com isso, tá bom? Lembre-se dos representantes comerciais, eles trabalham para ganhar uma comissão, tá bom? Só que eles estão levando o produto para vocês, né? no conforto de vocês, depurado para vocês, tá? O que a gente faz aqui é pegar a informação, mastigar e entregar para vocês, tá bom? Então assim, eu sou o um mensageiro que sou comissionado por te levar uma mensagem que vai transformar a tua vida. Se tu não consegue ter essa visão, dá um dislike e sai. Desejo sucesso, não paralisa pelo medo, tá bom? O curso funciona, tem muito conteúdo, de repente tem até mais conteúdo do que você é capaz de absorver nesse momento, mas ele começa do zero. Então, assim, se tu for um cara sagaz, tu vai ver, tu vai rever e tu vai conseguir. Se tu for um cara preguiçoso, meu irmão, nem tenta. É isso aí, gente. Grande abraço mesmo e até o próximo vídeo.